E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e bom, hoje eu vou trazer algo diferente no canal, hoje eu vou explicar como você cria uma conta para jogar Roblox com seus amigos. Mas primeiro que preciso que vocês deixem muito o um like, se vocês quiserem mais conteúdo como esse. Bom, vamos parar de enrolar, e bora pro tutorial. Ando no seu navegador, né, nessa tela aqui, você vai pesquisar roblox.com. Agora você vai se cadastrar, é bem rápido, você coloca aí sua data de nascimento, seu nickname que vai aparecer para os seus amigos, e uma senha, depois nas configurações. Eu recomendo vocês colocarem um e-mail para caso, se você tiver que formater seu PC você não perder a conta. Agora vocês vão clicar em qualquer jogo. Agora você vai clicar no botão verde. Clique em abrir Roblox. 反乌乌乌乌乌